Qual que é o seu nome? Valdeci, Sandri. De quê? Sandri. Sandri? É. O Valdeci, nós estamos aqui no, no sítio Petrópolis. Isso aqui é como se fosse a praça primeira, né? É, isso é a Avenida São Pedro. Avenida, Avenida, São... Avenida São, Pedro. São Pedro. Você falou que é morador antigo aqui, já tem muito tempo, né? Eu vim para cá em 72. Aqui era tudo cerrado, aqui, ó, sítio Petrópolis. Ainda arrancou o cerrado e plantou café, arrancou café e boteou. Sou dessa época ainda Você é dessa época? Ah, eu ajudei aí. É... é... Val Valdeci, como é que é? Valdeci e Sandri Sandri Quem são os seus irmãos? Ah, nós estamos em seis irmãos Homem? Não, cinco mulheres só eu de homem. Então fala o nome das mulheres é... Maria Lúcia Sandri é... Maria do Carmo Sandri Maria Iracir Sandri Ângela Maria e Silvana Sandri seu pai? João Sandro. Ele plantou essas árvores tudo aqui, ó. Inclusive tem lá no Zobotan, tem fizeram homenagem. Tem o nome da rua lá. João Sandro, lá no Jardim Zobotânico. Perto do Paraty. Perto do Paraty? É. O seu pai. O seu pai morou aqui na fazenda. Como é que é? Fazenda Petrópolis. De quem que era a fazenda Petrópolis? A quando mudou era do Lucas Batzella, depois o Orico Barbosa, já que comprou, que é o que foi o fundador do bairro. E esse bairro é grande, né? É grande, tem 40 alqueires de chão aqui. 40 alqueires de 40 chão. 40 foi loteado. E você faz parte do primeiro grupo aqui da dos é. moradores? Um dos primeiros moradores que fiz a casa, mora do lado ali. E você trabalha com o quê? Trabalhou com o Eu era motorista. Aposentei de motorista. Da, da São José ou não? Não. Caminhão, ônibus, fazia de tudo. Trabalhei no Caçados Terra, ca... trabalhei no Meneghete, moro em Meneghete, Caçados Guaralho e na Fazenda Petrópolis. Então você conheceu o Sr. Clóvis Meneghete? É, foi meu patrão há muito tempo. Aí. Clóvis de Avelar Meneghete. Meu amigo, moreno, eu, né? Eu, morreu, coitado. gente morreu porra, aqui lá. Tá lá, ainda o seu primo ainda era vivo, ainda, o primo Meneghete. O pai dele, né? É, é o pai dele. Quem é que era o irmão do Crovis Meneghete? A, a Luísa Helena. A, é. Ela é, é, é, mora lá na chácara lá na Santa Cruz, lá. Porque bairro lá, é, é, Fran, Vila era desde tudo aqui lá. Era a fazenda deles ali. Vila. É, Vila era é tudo do Meneghete. Mas é... Lá, do lado lá da Santa Cruz, lá. Depois do HB lá. Lá lado direita, ali, era tudo desde ali. Era uma fazenda naquela época. A Santa Cruz vai até lá no Piratininga, né? Vai. E é e na, na, morrendo a Santa Cruz ali que começa o... Do lado esquerdo é a Franville. É. é a Franville. É. E ali tem um conjunto habitacional muito grande, né? É. Ali era tudo Meneguete. Meneguete. Você estudou aonde? O... Eu estudei outro... em Morragudo. sou de Morragudo. Você veio para cá a que idade? Já, já vim com 21 anos. Eu vim para cá em 72. né? Foi lá para Fazenda Petróleo. Você é o mais velho do, da sua Na família? A minha irmã, Maria Lúcia é mais velha. eu sou o segundo. O segundo. É. Você conheceu o avô? A avô eu conheci... Uma, dois, dois, dois avô o nome deles Vicente Bento o outro é Aurelio Sandri Sandri Aurelio Sandri veio da Itália de Verona ele é minha avó A avó como é que chamava Nicolina Sandri Nicolina e Sandri é. você conviveu daí... com eles ou do... o, o, com meu avô eu, o Aurelio convivi. era tinha uns 15 anos ainda lembrado lembrado Aqui no sítio Petrópolis, você lembra dessa aqui, formando essa, esse bairro. É. E a gente lutou muito lá numa época, quando era vereador, para asfaltar aqui. Isso aqui foi tudo asfaltar na época do Maurício. Foi, o Maurício... É, é e o João Rocha. O João Rocha. Aí o Indefe, falava tanto desse, desse trabalho, ele asfaltou demais da conta. É, O Maurício era, é, vou asfaltar que vai ajudar a saúde do povo. Isso. E aqui é. era uma poeirona, era feia aqui mesmo. Tá louco, eu passei ali agora Fui lá no colégio agrícola a Vergonha, aquela é descida né? Não, aquela é descida ali De terra ainda, então, joga uma camada De asfalto ali, não custa não nada Custa nada chegar até lá mas... é, ué, E o professor chega ali, o carro suja É que agora é isento por baixo ali né é. Lá no fundo do Petróleo é Isenta lá. lá, só anda Uns 100 metros de chão só ah, eu não A não... entrada não é aqui mais né? Algum, algum passei mais, só pegar a avenida, só desce lá embaixo e sai lá no ponto do colegiador. Ah, eu não sabia não. É. Achando que o pessoal todo entrava aqui por não, perto. Não, os 11, né? tudo, vem trazer estudante, entra por lá, lá por baixo. Lá por baixo. É. Aí, ó. Mas precisa de asfaltar aquele ah, ali. Ah, precisava, é. Melhor. É é antigo, antigo né? ali, né? Antigo. É. O Valdeci, você é casado aqui em Franca? Casado em Franca. Que família que é? Ah, Eu só sua... morava no Miramonte, era de Miramonte. Miramonte É, é ali embaixo, né? É ali embaixo. Que família que é do seu só? Do José Alves Barbosa. O querido era Zé Leiteiro. Zé Leiteiro? É, muito antigo daí. Mas ele veio de, de... Claraval, então? Não, esses ele veio al... lá de coisa, de bambuí. Minas, Gerais. Mineiro, Gerardo. é. Mineiro. Aí, ó. Eu estou conversando aqui com uma pessoa que está me esclarecendo um pouco desse sítio Petrópolis. Aqui quem manda aqui é o Toninho, o Tchãozinho, né? Aqui que é o Tchauzinho. É comercial, Zin, né? de... É. A loja grande. É, começou Grand. aqui, né? E é, agora tem ele o Mirim, né? Atacado o Mirim. Né? Outro. Que ali em cima. Né? Concorrente dele. É. Não, esse vende atacadão, né? Atacadão. Mas o, o forte aqui é o, é o chãozinho. É o chãozinho, Marcou né? Marcou presença aqui. É. hoje o tem muita loja. quando eu vim pra cá, lá era um botequinho, né? Terra. lá, nem se, cima era uma portinha só. De terra. Hoje é um... Ah, Você é. anda na cidade, aí tem, tem chãozinho para todo lado. lado. É, tem muito supermercado. O Valdeci, nós estamos aqui nesse trevo. né? E ali tem uma escola, como é que chama aquela escola? Olique Luz. Olímpio Luz, eu estou vendo aqui o, o muro dela lá. É, foi fundada em 56 aquela escola. Mas ela não começou a funcionar em 56 não, ali. Eu, eu, é pelo que ele falou foi em 56 que ela começou a funcionar. Quando você chegou aqui ela já funcionava ali? Eu, eu vim para cá 72 já funcionava já. já funcionava. É, é. o é. Olípe Luz que doou, que a fazenda Petrópolis antigamente é do Olípe Luz. Aí doou esse para a escola. Aqui era tudo dentro, antigamente. A fazenda da Petrópolis era é muito grande, né? É, naquela época tinha 3 mil arqueiros, que do que E até a Cristais ali, é muita... era muito grande. É chegamente. muito chão mesmo, é. né? Ali para baixo tem a fazenda do é Carraro. Do... Tem a Amapáia do Carraro. A Mapaia. A fazenda é da Petrópolis só. é do... do... Da só agora, né? Passados Quixó. Do Carlão e do Renato. O, Ca... o Carrara, como é que chama a fazenda dele? Amapá. Amapá. Produz café. Antigamente era café Goi... Terreiro, Goi... Né? olhos d'água. É. Café... é, café terreiro. Café terreiro. Café terreiro. Dele lá. Aí, ó, eu tirei um pouco de história aqui. Me fala da vida, o que, que é a vida? A vida. A gente vai levando, né? Aposentou e. Quantos anos você está? Eu fiz 68 ontem. Aí. Eu tô com 69? É, tá novão também. É. Mas perto dos 70. Aí já vai passando para uma outra fase, né? É, é isso aí. Ó, oh, eu fiquei contente de poder registrar esse momento aqui. Você quer deixar uma palavra aqui de. Quem é que marcou sua vida aqui em Franca? É. A família, né? a família a sua, família, seus pais, e... meus pais, minha mãe, meus irmãos, nós somos uma família muito unida. Muito importante. Graças a Deus. E lá do, do primo Beneghetti? Ah, esse foi um excelente patrão para mim, foi um excelente patrão, ele, a esposa dele, os meninos. como que chamava a esposa do seu primo? Ah, Luiz Helena. Luiz Helena. É. E o Clóvis Beneghetti? O foi meu, Filho. meu patrão. O yeah. que eu tenho hoje, eu morei lá na cháca dele, eu fiz a minha casa, morar lá, não pagava nada lá. Fui fazer a minha casinha aqui, foi que eu acabei eu entrei pra dentro aí. Parabéns! ele Foi muito bom pra mim. Vocês vendiam o quê? É, cama? Ah, lá vendia móvel, né? Móveis, todo tipo de fazia móveis. Fazia móvel, vendia pós, lá tinha marcenaria, tinha tudo, fazia armário do título naquela época. Isso fazia de tudo, naquela época só tinha ele aí em Franca, né? É. É, muito... é onde hoje é a Igreja Universal? Pra cima, no Quarteirão, na, na rua, no quarteirão de Cima. No Quarteirão ainda de Cima. Ainda tem lá, é dele ainda lá, as terras dele ainda lá na loja. Ali onde é que é, Universal era, o que que era ali? Ali antigamente era a garagem de São José, né? De Onze, né? A garagem era ali? Era, São José era lá, muito antiga. É, eu não sabia, não estava achando que era o Móveis. Não, o Móveis ainda tem lá, ela é na rua de cima. Na rua de cima lá. De cá, de cá da rua é a igreja. Cá, do outro lado é o Móvel Venegete, o antigo Móvel Venegete. Você nessa, com essa idade você viu muita mudança nessa franca, né? Ah, mudou muito. Cresceu demais. Cresceu muito. Quando mudou pra cá tinha 70 mil habitantes. Agora está quase 400, né? Quase 400. Cresceu muito. Vixe, nós andávamos a pé aí, ia. ia para os bailes a pé, ia caminhando, chegava São Terezinha, arrumava mais amigos, nós ia. Agora não pode andar nem de carro, mas de noite, né? Aí mudou tudo, né? É, tá voltando, tá voltando, tá melhorando aí. É, vamos ver. Amanhã... Eu tenho esperança aí com esse homem agora. Ali. É. Botar a ordem no país. É. Tem que Tava cortar. muito bagunçado, né? Tá bagunçado. As indústrias estavam sofrendo muito antes, né? Era é. qualquer coisinha, era greve e, e quebrava vidraça e fazia piquete, né? Mas tinha serviço, né? Era bom demais, né? Tinha, tinha serviço, mas tinha que ampliar o serviço, é, né? É. Aí Sabe... eles pensavam que tinha que estragar Sabe, o serviço. Eu veio lá no, no Castelo, você levar, naquela época você levar um amigo, fazer uma ficha lá e já te dá 500 reais é pra você. Tá na vendo? Época. Agora a gente dá mil pra você não levar ninguém. É. Mudou, né? Mudou, velho. Mudou tudo. Ah, o pessoal, o encargo social muito grande Muito brevo. grande, né? Muito é. grande, pesado, né? O um, Bolsonaro um de mil conto fala mil ah, duzentos conto. Mas não é mil vai para três mil conto. Três mil conto. É. Ah, o patrão não aguenta, né? Não, tem medo, né? Vai. Tá louco, você vai tomar a minha fábrica. É, e pior que toma mesmo, né? É. Que o, o juiz vai pro lado do, é. do mais fraco, né? É. Agora eu tô... Botando fé nessa, nessa mudança nossa aqui, se é Deus eu quiser. eu estou né? é, torcendo. Se Deus quiser, para mudar. Valdeci, um abraço para você. Obrigado, senhor Pastor tá Ronaldo nossa. Muito prazer reconhecer. Eu ia falar o senhor, mas não conhecia, né? E você é de que religião? Sou católico. Aqui tem igreja grande, como é que chama a igreja aqui? É, é São Crispim. São Crispim. É. Ali embaixo ali, aquela da do. é Miramonte. Santa Cruz, do Miramonte. Miramonte? É. Era muito amigo do Evaldo. Evaldo Evaldo Martins de Oliveira. É. Evaldo. Manuel de Oliveira. É, não, não é Manuel. É, Evaldo, Evaldo Manuel de Oliveira. Evaldo. Não. Evaldo. Foi vereador, quatro Foi vereador. Vireiro. E aqui tinha o Miramó, o Carlinho Ele era o presidente do nosso time do Miramonte naquela época, que jogava bola. Você jogou bola? Joguei, sou Evaldo. fiquei do Miramonte. É Ismael Evaldo de Oliveira. É. Nome dele. Eu Ismael. Ó, é. oh, foi um prazer grande. Prazer foi e... todo meu. E o Carlinhos tá, Carlinho tá. Gente p... boa também. Tá por aí. Tá, até tem aquele pit stop ali, é dele ali. É. Do de lado da igreja, lá. Daí embaixo. Lá tá embaixo. Lá da igreja. É isso aí. Eu. Sim. Santa Terezinha, tá ali, o um barrão grande, né? Tá, é grande. Deu. O horto ali é mil e tantas casas, o maior é. conjunto habitacional que tem aí. um abraço. Valeu, tudo bom para você? Sandri. Sandri. Sandri. É. Um abraço, fiquem de com bom. Deus. Obrigado, com Pira. Deus também.